você deu o primeiro passo para viver uma das maiores experiências da sua vida. São várias as possibilidades, e o que você quer é fazer a escolha certa. Encontrar uma formação que te prepare para um mundo em constante transformação e te ajude a realizar o seu projeto de vida. pensando no seu sonho que desenvolvemos o nosso ecossistema de aprendizagem que vai além do espaço da sala de aula, criando soluções transformadoras. Nosso currículo é integrado e as tradicionais disciplinas dão lugar às unidades curriculares, as UCs, que permitem uma abordagem em comunidades de aprendizagem, tratando os assuntos com mais profundidade. Durante as aulas, nossos professores utilizam metodologias ativas que colocam você no centro do processo de aprendizagem. As UCs são estruturadas para proporcionar quatro níveis de experiência. As UCs do Core Curriculum desenvolvem competências que contribuem para uma visão global da realidade. Dentre os temas oferecidos, você irá escolher os mais adequados aos seus objetivos, Línguas, artes, raciocínio lógico, culturas, mindfulness e muito mais. O Core Curriculum é adotado pelas melhores universidades do mundo, como Harvard e a Universidade de Maastricht. Nessas unidades curriculares, você irá estudar com colegas de outros cursos, favorecendo a convivência multiárias, o que torna o aprendizado ainda mais rico. Nas UCs da área e da profissão, você estudará com os seus futuros colegas de trabalho. É uma ótima oportunidade para diversificar e impulsionar suas competências, além de fortalecer seu networking durante o curso, oferecendo a você uma perspectiva multiprofissional. Nas UCs específicas, você irá interagir com alunos do seu curso, aprendendo e resolvendo problemas diretamente ligados à profissão que escolheu. Você também poderá cursar o SES DUAIS, Ministradas em Empresas, isto é, diretamente no mundo do trabalho, desenvolvendo projetos reais dentro de empresas, indústrias e organizações. E tem mais! Desde o primeiro semestre, você personalizará sua trajetória de vida e carreira e, com o apoio do nosso Currículo Integrado, focará na sua identidade, em você no mundo do trabalho e no seu papel na sociedade. Rompendo a barreira da sala de aula nos projetos com a comunidade, você irá criar soluções que transformam o mundo, aliando pesquisa e extensão com uma formação cidadã. Ainda no início do curso, você fará uma avaliação das suas competências e habilidades socioemocionais, também conhecidas como soft skills, para a partir do segundo semestre, desenvolver de forma personalizada o eixo da sua carreira, contando com a ajuda de mentores, sempre que precisar. Ao longo do seu percurso, é possível obter diversas certificações, nos chamados Nano Degrees. Já pensou em cursar módulos em outras regiões do país e até mesmo viver experiências internacionais? Esta é a Universidade do século XXI. Pronta para um ambiente conectado, diverso, inovador e tecnológico. Qual é o seu lugar neste mundo? Descubra-se!